Salve, salve rapaziada! Beleza? Samuel, é o br No vídeo de hoje eu, vim, eu vou ensinar vocês aí como é ganhar mais de 25 reais aí. Vai dependendo de vocês, beleza? É... Então sem enrolação, vamos lá pra primeira forma. São duas formas aí, mas em breve, se tiver muito like aqui no vídeo eu posso trazer mais formas de ganhar dinheiro. Vai depender de vocês, beleza? A primeira forma aí é o PicPay. O PicPay você ganha 10 reais, eu ganho 10 reais, entrando pelo meu link de indicação aí. Então, entra aí pelo meu link que tá aí na descrição, você ganha 10 reais, eu ganho 10 reais e é nós. O portal de notícias Exame postou aí no dia 29 de outubro de 2021, dizendo que o PicPay bateu o recorde de 60 milhões de clientes em sua carteira digital. É, acessando aqui o site do IBGE, esse site aqui é público, qualquer um, pode acessar. Aqui tá dizendo que no Brasil tem 214 milhões de pessoas e... 60 milhões conhece o PicPay Ou seja, o resto todinho não conhece E tipo uns 40, 50 milhões É idoso, então sobra aí o resto aí Mas tipo tirando aí menos 18 anos pra baixo Vamos supor aí que 60 milhões é menos de 18 Então sobra aí o resto todinho aí Então o resto todinho não conhece o PicPay Então vocês podem ganhar uma boa graninha aí Acho que deu pra entender o raciocínio aqui, né? Então vamos lá pra segunda forma No banco Next aí, até o dia 10 do 2 de 2022, eles estão com a promoção aí de quem indica ganha 15 reais e quem é indicado é ganha 15 reais também. É o Next todo mundo ganha e ganha, ou seja, você pode fazer até R$ aí por mês ou mais, não sei, não sei como é que tá funciona isso aqui. Não sei se pode convidar só até 100 pessoas, não sei. Mas entrando aí pelo meu link de indicação que tá aí na descrição, você ganha 15 reais e eu ganho 15 reais. Beleza, portal de notícias do Estadão Economia e Negócio postou aí. No no dia 10 de janeiro de 2022 Dizendo que o banco Next Chegou a 10 milhões de clientes Então vamos supor que né Se no PicPay 60 milhões tem é, PicPay Conhece PicPay né E no Next só apenas 10 milhões de clientes Conhece o Next Ou seja, 50 milhões de pessoas que conhecem o PicPay Não conhecem o Next Ou seja, você pode fazer uma boa graninha aí Uma boa renda extra né E acho que deu pra entender o raciocínio Então é isso, o vídeo é esse é, Espero ter ajudado vocês aí é, Entrem pelo pelos meus links que, que tá aí na descrição Então galera, se vocês quiserem mais vídeos de como ganhar dinheiro Deixa um like, dependendo de quantos likes tiver Eu posso trazer mais vídeo aí Deixa o um comentário aí o que você achou do vídeo